olá tudo bem então hoje eu vou dar todas as dicas e as explicações de como vocês podem estar fazendo essa blusa ou se vocês quiserem fazer um vestido ou né aquela manga larga né que vocês tanto gostam. então primeiramente eu vou falar sobre a pala tá então é o que é o seguinte se você for fazer tanto faz para o tamanho maior como para o tamanho menor, né? Então a minha blusa eu passei lá para vocês fazer a separação de nove motivos para manga, né? Nove motivos para outra manga, dez para frente, dez para as costas, tá? E no caso o seu deu ímpar, né? Aí deu ímpar. Então o que, que você pode fazer? Eu vou dar um exemplo aqui aqui você vai separar a manga deu 9 aqui a outra manga deu 9 as costas deu 10 e aqui na frente deu 11 não tem problema você vai deixar sempre uma mais para frente ok foi o que aconteceu aqui na minha blusa a minha blusa ficou com 11 para as mangas tá 10 para as costas e 11 para a frente tá eu vou explicar porque, né? É que aconteceu isso. Eu vou colocar minha blusa aqui de ponta cabeça. E aqui é o seguinte: nós fizemos lá a separação, né? E aqui no caso eu falei pra vocês, né? É vai lá, coloca o marcador, tudo certinho e tal. Não sei o né? O meu eu não coloquei o marcador tá eu não coloquei então quando chegou na parte lá dos pontos altos né eu fui fazendo né fui fazendo né quando eu fui ver tinha dado ímpar mas não, não tem problema nenhum ok não tem problema nenhum eu não sei onde foi que eu onde foi que eu errei né? que deu 11 é, deu 11 aqui pra frente mas sem problema nenhum não vai dar diferença nenhuma tá aproveitando falando aqui da parte né que nós fizemos da parte do corpo tá então aqui eu falei pra vocês segue fazendo né a carreirinha do ponto alto da primeira carreira em diante né normalmente até a oitava carreira chegou na oitava carreira a gente vai colocar o marcador bem aqui na bolinha tá então a gente coloca lá fazendo a distribuição de 17 pontos aqui foi 17 pontos tá que eu diminuí, colocando os marcadores sem contar né as diminuições que nós temos que fazer somos obrigadas a fazer aqui que não podemos esquecer de jeito nenhum tá no espaço maior entre um leque e outro tá aqui ok em todos eles então, daí eu não contei quanto que deu, tá? E nós fizemos aqui a diminuição. Bom, chegou lá na segunda carreira. Nós fizemos mais 10. Então, agora eu vou explicar por que 27 diminuições, tá? Não contando dos espaços maiores, tá? 7 é o que sobrou pra mim, tá? então o desenho não ia dar não ia dar certo porque tinha sete pontos a mais então eu já marquei ali sete pontos né é e mais 20 porque cada motivo é dez pontos tá cada motivo é 10 pontos. então por que 10 pontos eu vou mostrar para vocês aqui o motivo tem um leque tá? Então você tem que contar desse pontinho aqui, vai descendo e você marca. Chegou lá no outro ponto, aqui é o começo aqui no final. Aqui no final você vai fazer a mesma coisa. Você marca. Aí você vai contar quantos pontinhos deu, tá? Então aqui foram 10 pontos. É assim que a gente conta, tá? tem uns desenhos né tem uns gráficos que você pega o ponto ele é bem largo bem grande então você tem que contar sempre lá do começo e do final tá aí se conta aqui quantos pontos que deu para descobrir o múltiplo né por isso que eu falo o múltiplo é muito importante então aqui no caso né eu contei quantos motivos deu aqui descobrir que são 10 pontos aqui. Então, eu teria que diminuir 20. Porque toda vez que eu tava lá fazendo, né? Ele aumentava dois leques. Né? Eu falava, ué, por que, que tá aumentando dois leques? Então, eu fiz essa conta. Tá? Eu vi lá quantos que deu, deu 10. Então eu falei assim, não. Já que aqui deu 26 leques, aqui tá dando 28. Então eu tenho que diminuir 20 pontos ok deu para entender né então quando você for fazer o vestido você conta lá mais ou menos chegou ali na sua cintura tá chegou ali na sua cintura o que, que você vai fazer bom no meu caso eu faria como eu ao invés de diminuir é, 27 eu diminuiria apenas 17 tirando um eu tiraria um motivo só tá não aumentaria dois de uma vez não. Eu aumentaria um de cada vez, tá? Porque aí ele vai aumentando bem devagar. Aí não fica aquela coisa exagerada. A não ser que você queira uma saia bem rodada, né? Aí é o gosto de cada um. Você pode aumentar lá algumas carreiras com aumentando apenas um, depois aumenta dois, né? Então, para vocês fazerem o é um vestido depende muito do gosto você quer aumentar devagarzinho depois seguir reto então você vai fazer a mesma coisa vai diminuindo apenas 17 pontos tá ele vai aumentar um desenho de cada vez depois quando você quisesse que ele fosse reto você faria os 27 às 27 diminuições tá Distribuído em duas carreiras, porque se eu não distribuir em duas carreiras, eu vou mostrar aqui ó, para vocês entenderem melhor o que acontece o a carreira do ponto alto, ele ficaria afundado, eu acho que ficaria afundado, porque ele ficaria re, meio que repuxado, tá? Porque eu estaria fazendo muita diminuição em um. E, e nas outras carreiras nenhuma tá eu acho eu acho eu não, eu não sei não tenho certeza não sei né mas eu acho pra mim que ele ficaria meio que afundado assim ó tá ele ficaria assim então não ficaria legal porque daria pra ver né e aqui quando você colocasse a blusa ele ficaria mais assim e aqui mais solto a parte do leque mais solto e as carreiras do ponto alto mais enrugadinha né então eu falei ah não melhor a gente distribuir em duas carreiras né do que fazer em uma só né muita diminuição em uma só porque a, além das 20 porque além das 27 diminuições né eu tenho eu tenho esse daqui também dos espaços maiores entendeu então por isso mesmo que ficaria demais ok então para fazer a manga na manga aqui, eu fiz com nove leques, né? Fiz as diminuições aqui, né? Dessa forma aqui que eu passei para vocês, e aqui deu 11 leques, tá? Então, é a mesma coisa que fazer o vestido, tá? Você vai seguir fazendo reto, né? Depende do seu gosto: você quer uma manga que fique um pouquinho só maior aqui ou muito grande. Né? então vai depender muito do seu gosto tá então por exemplo como eu faria pra mim aqui eu chegaria aqui bem antes do cotovelo tá antes do cotovelo aí eu faria aqui os aumentos aumentaria um motivo por vez tá se eu chegasse aqui eu vi que ficaria muito grande eu falar ah, não, não gostei então o que, que eu faço né? Ao invés de começar aqui antes do cotovelo, eu começaria depois do cotovelo, tá? Então, eu começaria daqui aí, eu aqui daria mais ou menos um, dois, três, quatro, quatro motivos a mais, né? Então, aqui quatro motivos inteiros com um aumento em cada um. Então, ele ficaria mais ou menos aqui. Ah, então perfeito. Então, quer dizer, depende muito de como você vai querer. Você quer fazer também, por exemplo, começando daqui de cima, você faz um com aumento, outro sem aumento, um com aumento, outro sem aumento, também dá para fazer. Então é tudo você tem que é, ir lá e diminuir. Põe lá o marcador e diminui, tá? Então é isso. Eu acho que é só o que eu tenho para falar. Acho que é só isso. E se caso vocês tiverem mais alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. Ah e outra esse acabamento tá eu vou deixar o link juntamente com o da blusa onde eu fiz na minha blusa azul tá até eu falei pra vocês eu cheguei a falar no vídeo lá né que eu faria o acabamento que eu fiz aqui na blusa da minha irmã né então é o mesmo acabamento da minha blusa azul tá mas mesmo assim, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês verem, tá bom? Se caso vocês esqueceram, alguma coisa assim, tá? Então é isso, gente. Olha só. Ah, e falando nisso, eu vou colocar a blusa no cabide, tá? Vou mostrar para vocês como ela ficou. Depois eu vou usar ela e mostro para vocês também, tá? Então, olha só. Ela ficou assim, ó. Eu deixei ela bem compridinha, tá? Aí vocês podem fazer, né? Aqui do comprimento que vocês quiserem, tá? Eu fiz mais ou menos de um tamanho de uma blusa que eu gosto, né? Eu sei que o, a minha irmã também gosta do mesmo tamanho, então eu fiz mais ou menos igual, <risos> tá? Olha só. Ficou bem, bem bonitinha. Então não esqueça que o acabamento eu estarei deixando o link aí embaixo, tá? Então ficou assim, ó. Bem bonitona, né? E ficou retinha, ó. Deu para ver? Bom, a parte de cima vocês já viram, né, como ficou, né? Já mostrei para vocês, né? Aqui assim. Eu tava fazendo ela ainda, né? Tava com os fiozinho pendurado. Então, olha só. O comprimento dela deu até aqui, mais ou menos um pouquinho da abaixo da metade do quadril, né? eu fiz bem grandinha mesmo. Né, que deu aqui no caso um, dois, três que é da pala 4, 5, 6, 7, 8, 9 e eu terminei aqui embaixo fazendo o leque, ok? Não fiz é até a, a carreira do ponto alto depois desse acabamento, eu fiz até aqui só tá que aí já fica bonitinho, né? Então ficou assim. OK, ó. Tá bom? Ficou legal, né? A blusa. Ficou bem legal. Gostei pra caramba. Me deu muito trabalho, mas valeu a pena, né? <risos> então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aí embaixo.